Você andaria com alguém que só te influencia para o mal, que só te influencia para o orgulho, que só te influencia para a mentira, para o engano. Você andaria com alguém que não te faz bem a você, só faz bem aos outros, mas na sua vez te faz mal. Alguém que te fala mal, andarias com alguém que te fala mal. Andarias com alguém que não te faz mal que faz com que você se torne orgulhoso, que você trate os outros com superioridade? Você andaria com alguém que te motiva a humilhar os outros? A resposta é não. Ninguém andaria com esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, se chegar na tua vida tarde ou cedo, você vai se afastar dessa pessoa porque é uma pessoa com sentimentos e pensamentos errados. Ainda que ela mostrar que te ama, mas se no final você vê que não te ama, você vai se afastar dessa pessoa. Muita gente pensa assim do dinheiro, muita gente pensa assim de ser rico, muita gente tem esse pensamento quando ele, quando ele pensa em quantidades enormes de dinheiro. Ele pensa que o dinheiro é uma coisa má, pensa que o dinheiro é uma coisa que vai mudar o seu coração, é uma coisa que vai mudar a sua maneira de pensar. É uma coisa que vai mudar a sua maneira de tratar as pessoas. Por isso é que quando o dinheiro chega na vida dessa pessoa, ainda que for muito, ela vai se colocar em dívida. Ele ou ela vai gastar. Vai fazer coisas para poder se livrar do dinheiro. Porque tem essa noção de que o dinheiro é uma coisa má. Por isso é que muita gente hoje continua pobre. Meu irmão, minha irmã. Assim como você não andaria com esse tipo de pessoa, desculpa-me lá dizer isso, mas infelizmente também o dinheiro não andará com você. Se você não andaria com esse tipo de pessoa, o dinheiro também não andaria com você, porque exatamente conforme você pensa a respeito desse tipo de pessoa, é exatamente conforme o dinheiro pensa ao teu respeito. Que você é uma pessoa que ele vai lhe tratar mal, que falas mal dele, que tens uma interpretação ou noção dele errada. Então, por que, que muita gente continua sendo pobre? Porque olha a riqueza como uma coisa que vai mudar o seu caráter. Porque olha o dinheiro como a raiz de todo mal. Desculpe-me lá. Você se achasse a tua namorada, a tua esposa, o teu irmão, a tua irmã. Ou falasse mal dessa pessoa, né? deles... Digamos assim, dizendo que essa pessoa, eles são orgulhoso Que essas pessoas te fazem mal. Que essas pessoas influenciam você para o lado errado. Será que eles estariam ou seriam os teus amigos? Será que a tua namorada seria a tua namorada se você falasse para ela que a presença dela te faz ser orgulhoso? Que a presença dela te faz ser é, gatuno? Não. Então, muita gente hoje não consegue ser rico porque pensa isso. Do dinheiro. Então, meu irmão, o primeiro passo para você angariar a riqueza, para você deixar de ser pobre, é você parar de pensar mal acerca do dinheiro. Pessoas ricas e pessoas milionárias, eles pensam sempre em grande e eles tratam bem o dinheiro. Pessoas pobres e pessoas pequenas, eles sempre pensam em, em, em pequeno e tratam mal o dinheiro. Por isso é que o dinheiro não fica ao lado dessas pessoas por muito tempo. Pessoal, se você gostou uh, desta dica até aqui, porque que você vai continuar sendo pobre, se inscreva no canal. Não que você vai continuar sendo pobre, mas essa, essa pequena dica vai fazer com que você mude de ideia. Olha, vai atrás de aprendizado para você deixar de ser pobre. Muita gente é pobre, muita gente não consegue criar empreendimentos, não consegue criar negócios, porque tem medo de ter grande, de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, porque acha que o dinheiro é uma coisa má. E eu disse, toda vez que você pensar algo a respeito do dinheiro, pensa como se fosse um parente seu, será que esse parente seu iria se aproximar de você? Pensa comigo uma pessoa desconhecida, que você nem conhece, nunca foste íntimo e comece a falar mal dessa pessoa, e essa pessoa está a te ouvindo. Essa pessoa pode lutar contigo, pode se afastar de você. Tem muita gente assim, nunca teve muito dinheiro, nunca foi milionário, nunca foi rico, fala mal desse tipo de pessoa, fala mal do tipo de dinheiro que gera riqueza e hoje estão pobres e hoje estão aonde estão. Então no vídeo de hoje eu queria falar para você o pensamento que faz muita gente ser rica e muita gente ser pobre, o pensamento que faz muita gente não crescer economicamente, muita gente sempre produzir, Quanzas e não produzir mil Quanzas Não produzir milhões de Quanzas Não produzir trilhões de Quanzas A maneira conforme você olha o dinheiro É a maneira conforme ele vem ao teu lado Então Até tanto falar meu lábio ficou seco Devia ter beber água Ok. Então, muita gente não consegue Ter dinheiro e Não consegue até ter muito dinheiro Porque tem medo de ter muito E Mas você vê ele no, Na sua cama Ele deseja... Não, Deseja ser rico e desejar não ser rico pensando mal do dinheiro, meu irmão. Estás a se contradizer, então vai se rever. Se você quer ser rico, vai se rever. A pergunta mesmo é: por que, que muita gente continua a ser pobre? Ou por que, que você continua sendo pobre? A pobreza não está por fora, a pobreza está por dentro. Me diga uma coisa: o que faz você gastar o teu dinheiro é o que está fora? O que está dentro? Pega 50 mil, dá para dois jovens. Se eles falar para, o, para que serve esse dinheiro, você verá. É possível que os dois vão pensar em comprar porque é muito, e como eles não estão capacitados para ter muito, ou não tem uma boa imagem de muito dinheiro, então eles vão se livrar. Olha, desculpa pelo barulho, desculpa pelo barulho. Então eles vão se livrar desse muito e vão continuar sendo pobre Olha, chega numa comunidade que os jovens estão a perguntar assim, estão a reclamar por falta de emprego e eles eles dizem vocês querem emprego ou querem gerar emprego vocês dizem é, o que que vocês já fizeram para gerar emprego muita gente não tem a capacidade de gerar emprego tá à procura de emprego meu irmão minha irmã todo teu pensamento em função do dinheiro vai fazer aquilo que você vai fazer aquilo que você quer meu amigo do nada ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele não fazia nada chegou no meu bairro um amigo que chama-se Pedro chegou ao meu bairro. Ele pediu a um senhor que fazia cadeirões, fazia camas base, um marceneiro, digamos assim. E ele aprendeu. E do nada ele disse: Eu vou criar minha marcenaria. Não tinha nenhum tostão, até porque quando ele trabalhava não lhe pagavam. Ele foi lá para aprendizado. Ele disse: Eu Vou conseguir uma marcenaria, meu irmão. Do nada ele conseguiu uma marcenaria com empréstimo. depois pagou com investimento. Hoje tem a marcenaria. Mas só que ele parou no seu crescimento. E eu fiz uma pergunta para ele. Quando você pensava em criar uma para chegar até aqui, você chegou. Por que, que você não pensa em, em dar mais um passo para você conseguir mais alguma coisa? Muita gente começa um negócio, muita gente começa um um empreendimento do pequeno. E do pequeno consegue. Imagina comigo se essa pessoa pensasse em coisa grande. Por que, que muita gente pensa em negócio e outros pensam em empresa? Se você pegar um milhão e dar... Para um angolano, duvido, duvido que ele vai pensar em gerar uma empresa. Mas se você dá para um americano, vai pensar em gerar empresa. Me diz uma coisa, será que um americano estivesse aqui em Angola, pensaria em criar e vender na praça? Pensaria em abrir uma barraca? Pensaria em abrir, se calhar, um mini mercado? Ele pensaria em gerar empresa, em criar uma empresa? Porque é por causa do nível de pensamento grande. Então, se você quer gerar riqueza, se você quer gerar é, pensamentos grandiosos, então, começa a mudar o teu interior. A pobreza que você tem hoje, que a sua mãe, seu pai, seus amigos, seus familiares têm hoje, é em função do que eles têm aqui. Pobreza não é por fora. Pobreza é aqui. Diga comigo essas três palavras. Primeiro diga assim, eu não sou pobre. E a diga, sabe o porquê? Porque o universo vai, é, digo assim, é tipo assim, quando você se acha pobre, o universo vai atrair para você coisas pobres. Coisas de pobre, pensamentos de pobre, conhecimento de pobre, amigos pobres. Mas quando você pensa em coisas grandes, o universo vai trazer para você coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas é, do alto nível. Quando me refiro ao universo, eu me refiro à energia que ronda ao seu redor e à, e à energia positiva do universo e também Deus. Então o universo é nada mais do que aquilo que nós liberamos, quando você libera, por exemplo, vou dar um texto para ti, se você fica triste, te garanto que as pessoas não vão querer estar ao teu lado porque você transmite tristeza, mas se você é uma pessoa alegre, as pessoas vão querer estar ao teu lado porque você transmite alegria.